E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver o porquê a independência é importante para a variância da soma. E, em vídeos passados, nós vimos que se x e y são variáveis aleatórias independentes, então, a variância da soma é igual à soma das variâncias. E vimos também que, quando você tem duas variáveis dependentes, quando você faz essa soma, a sua variação, a sua variância vai aumentar. Nós vimos isso intuitivamente na aula passada. Basicamente, nessa aula, eu quero mostrar a importância dessa independência para essa afirmação. E, para isso, vamos pensar em duas variáveis que definitivamente não são independentes. E, para isso, vamos colocar uma variável aleatória x aqui, que seja o número de horas que uma pessoa dormiu ontem. E uma outra variável aleatória y, que seja o número de horas que a mesma pessoa ficou acordada ontem. E fica bem claro que essas duas variáveis elas não são independentes, porque uma completa a outra. Por exemplo, se a pessoa dormiu 8 horas ontem, significa que ela ficou acordada 16 horas. E se ela dormiu 16 horas, significa que ela ficou acordada 8. Ou seja, elas não são independentes. O que significa que, se nós somarmos essas duas variáveis aqui, isso vai ter que dar 24 horas. Então, x, que é o número de horas que a pessoa dormiu ontem, mais y, que é o número de horas que a pessoa ficou acordada, é igual a 24 horas. Portanto, essas variáveis não são independentes, o que significa que se você tem uma das duas variáveis, automaticamente você vai conhecer a outra. E para você entender o porquê dessa independência ser importante, vamos dizer que nós temos aqui uma variância, uma variação de 4 horas ao quadrado, e, com isso, podemos dizer que o desvio padrão da variável x vai ser igual a 2 horas. E vamos dizer que o desvio padrão da variável y seja igual a 2 horas. E, com isso, a variância, a variação, vai ser de 2 ao quadrado Então, a variância de y vai ser igual a 4 horas ao quadrado. E, se nós aplicarmos isso nessa informação aqui, nós vamos ter que a variância de x mais y é igual à soma das variâncias, das variações, ou seja, 4 mais 4, que vai ser igual a 8 horas ao quadrado. Mas será que isso está certo? Mas isso não faz nenhum sentido, porque, como sabemos, se somarmos x mais y, isso tem que dar necessariamente 24 horas, ou seja, não vai ter nenhuma variação x mais y sempre vai dar 24 horas. Portanto, como essas variáveis elas são dependentes, essa variância tem que dar zero. Ou seja, x mais y tem que dar 24 horas, pelo menos aqui na Terra. Né? E isso te dá uma ideia do porquê isso só vai ser verdadeiro se as variáveis aleatórias são independentes. E eu espero que essa aula tenha te ajudado.